Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Toque de Cura. Hoje nós estamos recebendo o proprietário do Instituto de Quiropraxia de Suzano, Luiz Eduardo. Ele vai comentar um pouquinho pra gente aí sobre o que é a quiropraxia. Vamos tirar todas as dúvidas sobre o assunto. E você pode conferir esse episódio que estará disponível no Facebook do Jornal Diário de Suzano e também no portal www.diariodesuzano.com.br também estará disponível no Instagram, no YouTube e no Spotify, se você preferir escutar. Então, se você gostou do assunto, compartilhe aí, porque quanto mais chegar aí, quanto mais pessoas serem atingidas, melhor para a gente. Luiz, gostaria primeiramente de agradecer aí a, a participação e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre você, né? Contasse aí sobre, sobre você, a sua trajetória, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Legal. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, como o Thiago já disse, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de estar divulgando a quiropraxia. É, não só a quiropraxia, mas o, o Instituto de Quiropraxia Toque de Cura. Né? É, eu sou formado em quiropraxia, graduado em quiropraxia pela Universidade Anhembi-Murumbi, de, de São Paulo. É, isso é importante, porque muita gente não sabe que a quiropraxia é uma graduação, né? e, e é importante sempre que for procurar um quiropraxista, né, um profissional dessa área, verificar ali se ele possui essa graduação. É né, uma, uma profissão muito séria, que hoje em dia ela está em processo ainda de regulamentação, então muita gente acaba se intitulando quiropraxista sem ter feito a, a graduação, a faculdade. Né. Eu sou formado desde 2015, né, é, eu sou de Minas, vim de Minas para poder fazer a, a faculdade aqui em São Paulo. E depois nunca mais voltei, né? Só uhum. volto agora para visitar. Sou de passar quatro. É, também faço alguns atendimentos lá de vez em quando, quando vou visitar minha família e tal. É, me formei em São Paulo, fui para Moji o, o Jorge, né? Que foi um, um grande irmão aí que a crioplexia me deu. É, ele é proprietário da Toque de Cura de Moji das Cruzes. Então, trabalho com ele desde esse início, desde 2015. No início não era Toque de Cura, a gente foi... Mudando, ali no início era até Jorge Arantes, quiropraxia, né, que é o, uhum. o nome dele. É, e a gente foi transformando isso aí juntos, né, lógico que ele foi é, encabeçando tudo aí, eu sempre junto com ele, até que abri a minha clínica aqui em Suzano, né. É, a clínica aqui, ela tem um ano e meio aí de funcionamento, mais ou menos, um pouquinho mais. Uhum. E estamos aí desde então. <risos> tem a unidade aqui em Suzano, né? Suzano isso, e Mogi. Isso, a, uhum. a, a Moji é foi a primeira, né? A gente fala que uhum. é a sede aí. E, e a, aqui em Suzano também. Mas também a gente tem outras cinco unidades, né? Então somos sete, sete unidades hoje em dia. Uhum. Cada uma com o seu, seu quiropraxista responsável ali, e proprietário. Né? É, mas todas espalhadas pelo, pelo estado de São Paulo. Então, uhum. é Moji, Suzano, Campinas, Sorocaba. Faville Jundiaí, Franco da Rocha. Uhum. Acho que eu não esqueci de ninguém. Certo. Então, é, Luiz, a dúvida aí de todo mundo o que é a, a quiropraxia, né? Legal. É isso é, é a dúvida de todo mundo e é muito muito complexo assim ao mesmo tempo que a quiropraxia é, é simples, né? É muito complexo da gente explicar, principalmente quando a gente não tem ali a a demonstração, a parte prática mesmo, né? Mas resumindo assim, a gente Uh, a nossa coluna vertebral, ela tem o papel de proteger o nosso sistema nervoso, né? Então, o que faz a comunicação do nosso corpo, do cérebro com o nosso corpo e vice-versa, é a medula que passa por dentro da coluna e os nervos que saem da medula, e de saem de cada articulação ali, um, um par de nervos que vão se espalhar por todo o nosso corpo. Uma quantidade uhum. aí absurda de nervos, né? E, e essa rede elétrica... É o que vai fazer tudo no nosso corpo funcionar. Uhum. Então, a quiropraxia, ela vai é, fazer ajustes na coluna, né? Então, procurar na coluna o que a gente chama de subluxação vertebral. Que são faltas de movimento, restrições de, desses movimentos articulares. E fazer as, as correções necessárias, os ajustes que a gente chama, né? Para poder não só melhorar a própria coluna, mas melhorar também essa comunicação que está passando ali por ela. Uhum. Né? Então, ela pode ajudar no tratamento de, de dores? Com certeza. Ah. Quando a dor, ela nada mais é do que um aviso que o nosso corpo não está funcionando corretamente, né? Uhum. Então, na verdade, a, a gente trata a dor como um problema, né? E, uhum. e a dor, na verdade, ela é um aviso do problema, né? Então, por isso que na quiropraxia a gente tenta ir cada vez mais profundo nessa, nessa causa, né? Muitas das dores, elas podem ter essa... É, essa, esse fundo na coluna, né, de, de ter alguma restrição, de ter alguma coisa que não esteja funcionando corretamente ali, e o corpo vai te avisar, né? Então no início com dores mais leves, às vezes um cansaço, uma dor de cabeça, e conforme aquilo vai se agravando, né, aquilo, as dores vão aumentando e gerando dores que podem não só ficar na coluna, mas irradiar para o resto do corpo, gerar um mau funcionamento de órgãos e por aí vai. Uhum. Né? E, to e todos podem fazer? Todos podem fazer. A gente tem algumas Contraindicações na, na quiropraxia, que na verdade não são contraindicações, a gente tem algumas restrições na, na forma de, de se ajustar, na forma de corrigir aquilo. né? Uhum. Então, se a pessoa está, por exemplo, tem uma fratura que, que não está consolidada, então naquela região a gente não vai mexer, né? se ela tem é, alguma lesão de artérias que estão passando ali pela cervical dela, né? ela tem um histórico. Está é, tomando anticoagulante, por exemplo. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com aquela região. Na maioria das vezes, todas as pessoas que procuram a gente, a gente consegue ajudar de alguma forma. Uhum. Mas vai ter algumas mudanças ali na, na forma de, de ser corrigido. Não só o, os estralos, as manipulações ali que todo mundo já está uhum. mais acostumado, né? E o que diferencia né, a quiropraxia das massagens terapêuticas? Ah, legal. As massagens, elas... Primeiro que elas são feitas por massoterapeutas, né? Uhum. Então, a massoterapia, ela não é uma uma graduação, né? Não desmerecendo o profissional, pelo contrário, a gente trabalha muito junto com isso. Eu passo por uhum. por liberação miofascial também. É, mas a criopraxia, o que difere bastante uma coisa da outra é principalmente o ajuste articular, né? Então, a gente vai... o nosso foco sempre vai ser a coluna, mas também a gente tem... Uh, coisas que, que podem ser feitas ali nas extremidades, né? Braços, pernas e outras articulações. É, mas o objetivo é corrigir o movimento da articulação, enquanto na massoterapia, né? É, o objetivo é muscular, né? Então, soltar a musculatura, relaxar, ter uma, uma melhor qualidade muscular, né? Uhum. Essa seria a principal diferença. Tá certo. E... E onde, onde surgiu essa a, a quiropraxia? Ah, legal. Você pode contar pra gente um pouquinho aí, da. Sim, sim. Muita gente acha que é alguma coisa oriental, ah. né? Essas técnicas manuais e tal, né? O Shiatsu, né? Então, a pessoa já associa ali com, com algo oriental. E, na sim. verdade, a quiropraxia ela surgiu nos Estados Unidos. Foi um, um canadense que já estudava é, essas terapias manuais e trabalhava bastante com magnetoterapia, se não me engano, e, e aí ele começou a, a estudar essa relação da coluna com o funcionamento do corpo, do sistema nervoso, e começou a estudar essas, esses ajustes, essas manipulações articulares. Então, é o foi o Daniel David Palmer, e depois o filho dele, foi o B.J. Palmer, que na verdade ele até ficou mais, mais conhecido, porque ele que difundiu a quiropraxia aí, né? Então, a quiropraxia, ela foi... Criada em 1895, se não me engano. Hum. Sou muito bom de data, mas acho Aham. que foi isso. <risos> gente, estamos encerrando então o primeiro bloco. Se você ficou curioso, continue aí com a gente. Na volta vamos tirar mais dúvidas sobre a quiropraxia. Voltamos já. Acompanhe toda sexta-feira, às 16 horas, o podcast Mundo Animal. Toda semana um novo tema para você e seu pet nas redes sociais do Diário de Suzano e no YouTube. Estamos de volta com o segundo bloco do podcast Toque de Cura. Hoje nós estamos recebendo o Luiz Eduardo, que é proprietário do Instituto de Quiropraxia de Suzano. E, Luiz, uma dúvida que surgiu durante o, o intervalo é a formação do profissional de quiropraxia. Quer que você comentasse um pouquinho sobre isso. Legal. É, a formação ela é uma graduação, né? Então existem algumas faculdades no Brasil hoje em dia. É... É uma graduação, na minha na, quando eu fiz a graduação, foram quatro anos e meio, né, que foi na, na Imbi Morumbi, em São Paulo. Mas hoje em dia, se não me engano, elas já reformularam a grade, passou para quatro anos, então dá uma variada entre quatro e cinco anos, né, entre a, as faculdades no Brasil. É, como é uma profissão que ainda está em processo de regu regulamentação, então a, existem cursos de especialização, pós-graduação em quiropraxia, é, e existem também alguns cursos técnicos ali, cursos online, né? Uhum. Que aí vai cada vez diminuindo a carga horária né, Dessa, desses cursos. A forma mais correta seria a graduação, né? Mas como fica um pouco aí nesse nesse impasse entre a fisioterapia, querer a quiropraxia como uma especialização e a, a quiropraxia já ser uma graduação e em, o, em vários outros países ela já é regulamentada como graduação. Então... É, nesse meio termo, entra pessoas que não são nem fisioterapeutas especializados em quiropraxia hum. e nem quiropraxistas graduados, né? E, e o que a gente comentou um pouco antes sobre as contraindicações da, da quiropraxia, né? Que não são muitas, mas uh, quando são feitos ajustes ali de formas erradas, isso pode causar um, um grande problema, né? Então, Entendi. ao invés de, da pessoa uhum. procurar e, e se sentir bem e ser, sair melhor, ela pode sair pior disso, uhum. Tá certo. E agora, né? Quais dores podem ser, pode ser cuidados aí com a com A, criotaxia? a, criotaxia. a gente pega vários casos, assim, casos é, de dores desde coluna mesmo, né? Que é o mais comum. Então, cervical, pescoço, né? Torácica, que é o meio ali da, da, das costas, e lombar, que é a parte mais inferior. É, muitas pessoas procuram também por dores nas pernas, que podem estar relacionadas na coluna, dores nos braços, dor de cabeça... É, insônia. E aí por aí vai. Na verdade, os os motivos que as pessoas vão nos procurar, na maioria das vezes, são sintomas, sintomas. né? Sintomas dos mais variados. Uhum. E aí a gente começa a, a investigar melhor o porquê daqueles sintomas. Então, quando né? você a próxima pergunta seria quando quando eu devo recorrer, né? Uhum. À quiropraxia. Então, é nesse caso mesmo que você citou ou mais algum. Legal. Isso é importante porque a gente tem o, o hábito de sempre esperar o problema acontecer para a gente cuidar. Né? Uhum. Eu até costumo brincar que a gente cuida mais do carro do que da própria saúde. Né? Uhum. O carro a gente leva para fazer revisão, faz alinhamento, balanceamento antes de ter algum problema. Agora, com o nosso corpo, às vezes a gente acaba é, sendo um pouquinho desleixado ali. Né? Então, uhum. quando o sintoma aparece, seja uma dor, seja qualquer é, sinal ali que o corpo está dando, que não está legal é porque ele já tentou de várias formas possíveis se adaptar, se, é, se melhorar sozinho ali e não conseguiu. Né? Então, o ideal seria a gente procurar a, a quiropraxia, como ela atua tanto no tratamento quanto na prevenção, é, de uma forma onde não tem ainda sintomas. Né? Essas subluxações que a gente corrige na, na, na coluna, ela vai acontecer desde a nossa infância, então muito difícil ver uma criança reclamar de dor na coluna, né? Mas é muito fácil essa criança deitar ali na maca e já ter coisas para serem corrigidas. Uhum. Então lá na frente o risco dessa desse pequena dessa pequena falta de movimento gerar um problema maior é muito grande. Então criança também pode pode fazer. Pode, pode uhum. deve na verdade, uhum. né? Eu tô eu tenho um filho de três meses, né? Uhum. E sempre estou checando a coluna dele, nesse intervalo aí eu corrigi uma ou duas coisas na coluna dele, né? Muito pouquinho, e não é aqueles estralos, então uhum. <risos> o pessoal já fica assustado aí, achando que vai pegar o um bebezinho e vai torcer ele inteiro. Uhum. É, são coisas muito molinhas ali, então você percebe alguma restrição, sente, né, aquilo. E só de você fazer uma pressão, ou fazer uma vibração ali no local, aquilo já vai se corrigindo. Então, com certeza ele vai ter uma coluna muito mais saudável, se a gente for... É, continuar esse processo aí durante a vida, durante o crescimento dele, uhum. né? E quanto tempo dura uma sessão? E também o que é, o que é feito nessa, nessa, nessa sessão? sessão? Uh, dentro da quiropraxia existem várias técnicas, né? Para que os profissionais trabalham. Então, o, a duração ela vai variar um pouquinho, dependendo de, de quais técnicas ali o quiropraxista usa, né? Dentro do toque de cura, a gente tem um atendimento um pouco padronizado. Então, uma primeira... Um, uma primeira consulta, que a gente chama de avaliação, mas é, já é uma consulta completa, é, ela vai durar ali em torno de 45 minutos a uma hora. Né? E depois, as consultas seguintes, se essa pessoa dá continuidade no, no tratamento, o, os ajustes em si, eles duram 10 a 15 minutos, é bem rápido. Né? E aí, às vezes, a gente vai usar alguma técnica complementar, a própria liberação muscular, a gente usa bastante ah, na quiropraxia, o kinésio, que são aquelas fitas elásticas, a gente usa também. Uhum. Então, nisso a gente acaba levando um pouquinho mais de tempo, né? E no, no toque de cura também a gente tem uma salinha de relaxamento logo após os, os ajustes, que ela vai ficar ali também em torno de 10 a 15 minutos. Uhum. Então, no toque de cura ela, essa sessão dura... 30 minutos, mais ou menos. E essas sessões aí, não é, não é só uma, né? São várias ali. Isso, depend... dependendo de dependendo cada caso, né? Dependendo do caso. Uhum. E eles, ela ajuda a evitar que o problema volte? Como é que é esse negócio? Sim. É, no início, como o problema, na maioria das vezes, está mais crítico, então a gente precisa dar uma, uma intensificada, né? Uhum. É, em relação aos sintomas, às dores, elas tendem a, a melhorar muito rápido. A gente tem uma resposta muito rápida com a quiropraxia, né? Claro, dependendo de cada caso, cada corpo reage de uma forma. É, então, às vezes, a gente corrige uma vez e essa pessoa já melhora mais de 50%. Mas pensando na estrutura, pensando há quanto tempo isso está errado, a gente precisa dar uma continuidade ali para isso se estabilizar e a gente não ficar só indo e voltando, né? Corrigindo só... Só sintomas, né? Uhum. Então, nesse início ali, a gente costuma fazer algumas sessões semanais, às vezes duas vezes por semana, e a gente vai espaçando conforme aquela, vai, aquela pessoa vai se sentindo melhor, a gente vai tendo menos coisas a serem corrigidas também, e, e depois a gente aconselha sempre uma manutenção, né? Essa manutenção ela vai variar também para cada pessoa, mas o ideal seria pelo menos uma vez por mês, uma né? Para por poder. Mês. Porque aquele problema, ele. Uh, foi corrigido, mas vai ser sempre uma, uma região mais sensível da, daquela pessoa, da coluna e tal. Então, qualquer coisa que ela passe ali no, no dia a dia pode sobrecarregar aquela região novamente, né? que eu brinco com os pacientes assim, você já causou um problema, mas daqui para frente você pode causar outros e continuar uhum. causando mesmo, né? Uhum. Então, por isso que a gente sempre bate bastante na tecla do, dos hábitos, da rotina, para isso ser mudado também, certo? Né? E precisa de alguma indicação médica, como é que é esse negócio? Não, não necessariamente. A, a quiropraxia, a gente fala que é uma profissão de atendimento primário mesmo, né? Uhum. Então, a, a própria o próprio quiropraxista ele vai avaliar e ver se aquele caso ele é tratável ou não com a quiropraxia, né? Então, não precisa de um, de um encaminhamento médico, não. Uhum. Então, o, o profissional vai analisar se, se dá para ser tratado com quiropraxia, caso não seja... Aí encaminha para outro, outro profissional. outro é profissional. Isso, isso. isso. Uhum. Na maioria das vezes, né, igual a gente comentou um pouco antes, é difícil de, de não ter alguma coisa que a gente possa fazer para aquela pessoa. Uhum. Mas, às vezes, a gente vê que tem algum alerta ali, que ela precisa primeiro passar para um médico, que não seja nem da área ortopédica, que seja de outra área, né? E, uhum. e que vai ajudar a gente ali. Então, a gente aconselha primeiro ela passar com esse médico ou fazer um tratamento em conjunto. Uhum. A gente direciona muitas pessoas também para outros tratamentos que é, têm a mesma, a, a mesma ideia da quiropraxia, né? Então, própria fisioterapia, é, a, os mastoterapeutas, né? a acupuntura e por aí vai, né? Esses tratamentos que vão fazer com que o corpo funcione de uma maneira melhor. Né? Então, nesse caso, também não, preciso, não é preciso fazer o um raio-x, por exemplo. De dependendo, não, do dependendo, caso, é. dependendo do caso, sim. Dependendo do caso. Na maioria das vezes, a gente já, já consegue corrigir algumas coisas ali na, nessa primeira visita, nessa primeira consulta. Mas se a gente vê também que tem algum, algum alerta, a gente já solicita né, uma radiografia, uma ressonância, uma tomografia para ver realmente o que está... Que é, acontecendo ali por dentro, vamos dizer assim, né? Porque uhum. as correções que a gente faz, a gente tem algumas técnicas da quiropraxia que elas vão analisar pelos exames de imagem, principalmente a radiografia, mas a maioria ela é pela palpação, pelos testes que são feitos ali dentro do consultório mesmo. Então, não, uhum. não necessariamente precisa do, do exame de imagem. Né? Tá certo. Uma novidade para muita gente, né? Então, é, os cuidados, eles são seguros, são seguros, são com, seguros certeza. com certeza. Quando né? você procura um profissional uhum. que seja capacitado para isso. né uhum. é, Muita gente, a gente tava conversando no início aqui, que tem medo uhum. dos estralos, medo do, das manipulações e tal. E, e tem né, várias outras possibilidades da gente corrigindo que não seja o estralo. né uhum. Tem gente que tem medo que estralhe o pescoço e tal. Apesar disso ser muito seguro, né é, tem gente que não quer que seja feito, quer que, fe que faça de outra forma. Então, a gente tem o ativador, que é um aparelho que vai fazer os impulsos ali na, nas vértebras, nas articulações. Sem a pessoa se mexer, ela vai ficar parada e você vai e faz essa correção. É, a gente tem os drops da maca, que são algumas quedas ali, que a maca ajuda a gente nessa, nessa velocidade. E outras técnicas complementares ali, né? Uhum. E quais os mitos que envolvem aí, que você já vem aqui para acabar identificar isso. isso daí? Desmitificar isso. Uhum. Isso do, do pescoço, é, eu acho uhum. que é o principal, né? Principal. Muita gente acha que vai estralar e vai morrer ali na maca, né? Uhum. <risos> Porque nos filmes, o pessoal parece uhum. que é muito fácil, né? Torce o pescoço ali e morreu, né? Uhum. <risos> e, na verdade, assim, como a gente comentou, tem que ser feito de uma maneira correta, né? Pra não causar nenhum problema. Mas isso de, de acontecer da pessoa... É, falecer, né? De, isso... isso é muito difícil, muito uhum. difícil não, é não acontece, né? Uhum. A não ser que a pessoa faça para acontecer. Aí tem uma, pode ter uma fratura da vértebra, por exemplo, né? Uhum. Que que é o que os filmes tentam simular aí, né? Uhum. E aí com essa fratura, ela pode ter um rompimento muito grande do, do da medula ali uhum. e isso a causar um óbito. Mas certo. dentro das sessões de quiropraxia isso é impossível de acontecer. De novo, quando é feito por um profissional capacitado. Certo. E Então, eu ia chegar aqui na pergunta de quantas consultas eu ia precisar. Isso depende muito do, do caso, né? Depende, depende muito do, do caso, caso, isso. Uhum. Na maioria das vezes, a gente uh, tenta encaixar ali um, um, uma frequência de consultas dentro de três a quatro meses, para essa fase inicial de tratamento, tá? Porque dentro desses três a quatro meses é onde a gente consegue realmente ter alguma mudança da qualidade de vida da pessoa, da, da estrutura da coluna, né? E não só a gente corrigir ali uma duas vezes, a pessoa melhorar bastante, mas a chance disso voltar é muito grande. Uhum. Então, dentro desses três, quatro meses, a gente vai fazer algumas semanais e já começar, às vezes, a espaçar um pouco mais. Às vezes, ela vai precisar continuar semanal por um tempo, uhum. né? Prevenção, então, é o melhor, melhor, é, o melhor remédio, é o melhor remédio, exatamente. <risos> Antes prevenido que remediar, né? Então, se a pessoa tem essa essa possibilidade, né? E às vezes a prevenção que a gente fala é quando a pessoa já sente que tem alguma coisa que não tá legal, então ela não não precisa estar tá sentindo nada, mas ela pode estar tá sentindo alguma coisa leve e já procurar alguma ajuda, ou que não seja com a quiropraxia, mas que seja assim, já procurar alguma atividade física, procurar se alimentar melhor, tomar água, dormir melhor, todas essas coisas a gente sempre preza bastante também nos atendimentos, porque não adianta a gente... Pode ser o melhor tratamento do mundo, que se essa pessoa não se cuida no dia a dia, não muda os hábitos que levaram ela a estar daquele jeito, hum. o resultado lá na frente vai ser o mesmo ou até pior. Né? Tá certo. <risos> Luiz, vamos encerrando aqui o segundo bloco. Legal. Na volta, vamos continuar aí tirando mais dúvidas sobre a quiropraxia. Então, se você está gostando aí, deixa o seu like e compartilha com os amigos, tá certo? Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do primeiro episódio do podcast Toque de Cura, hoje com o proprietário do Instituto de Quiropraxia de Suzano, Luiz Eduardo. Luiz, é, antes, vamos supor que eu vou, eu vou lá na, na sua clínica... O que, o que vai ser feito primeiro é uma avaliação, né? Exatamente. A pessoa, a primeira coisa, ela chega, ela preenche uma ficha, né? É, e nessa ficha ela já vai ter uh, vários dados ali que são importantes para gente, né? Então, tem gente que até não gosta, né, de preencher ficha e tal, uhum. mas ali já é, é, é importante para a nossa avaliação para já saber se ela tem alguma contraindicação, se a gente vai precisar de algum exame. Tudo que, que é feito, é feito com muita com muita segurança. né? A gente nunca vai fazer um, um ajuste ou alguma usar alguma técnica que possa prejudicar aquela pessoa. né? Então, uhum. todos esses dados que estão ali, eles já vão mostrar para a gente se essa pessoa está com uma coluna mais saudável ou não, está com um, uma saúde em dia ou não. né? Então, tem vários... Uh, vários dados importantes ali nessa ficha e depois né a gente pegando a ficha e conversando ali com a pessoa ela não chega e já vai direto para a maca né a gente vai ter uma uma conversa bem específica ali no começo uhum. para saber né é, se aqueles dados ali estão todos completos mesmo o que que, às vezes, ela esqueceu ou deixou passar ali um pouco, que acaba sendo muito importante para a nossa uhum. consulta. Às vezes, ela deixou de marcar uma coisa, ela fala, ah, não, não, não é importante. Na conversa ali, a gente vê que, que uhum. é muito importante, sim. sim. É aquele negócio que você comentou no, no bloco anterior, né? É. Percebeu alguma coisa mais grave, assim, você já encaminha para outro profissional. Sim, sim. Que não é o quiropraxista, no caso. Isso. Se for alguma contraindicação mesmo para os uhum. ajustes, né? A gente vai solicitar um exame primeiro, é, ou então já encaminhar para outro profissional que vá tratar aquele problema, que às vezes ela procura por uma dor que ela associa com a coluna e tal, e às vezes não necessariamente é uma coisa ortopédica, né uhum. pode ser qualquer outro tipo de doença, e aí a gente vai, é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. né Então, saber, um, entender um pouco mais dessas outras doenças para poder uhum. A direcionar ela para o profissional adequado, né? A gente estava falando das contraindicações, né? Quais são a, as contraindicações? As contraindicações? É, quando a pessoa ela está tomando anticoagulante, por exemplo, então a gente vai ter uma contraindicação de ajuste, de, de manipulação da cervical, né? É, pelo risco de ter algum rompimento ali de algum vasinho e tal, e como ela está tomando esse anticoagulante, aquilo não vai se cicatrizar rapidamente, né? É, quando a pessoa tem uma fratura que não está consolidada, uma fratura é, de pouco tempo, né? principalmente na coluna. E quais, eu queria perguntar para você, quais primeiros sinais de que o tratamento está funcionando, de que essas essa sessões estão dando um resultado um positivo? Efeito. Pra... Uhum. É, o, um dos primeiros sinais é o próprio, a própria melhora da dor, né? Do, dos sintomas. Né? Quando a gente fala dor... É, envolve qualquer sinal que o corpo está dando, né? Então, o que é muito comum, né? Desde desde os primeiros ajustes ali que a gente faz nessa primeira consulta, é a pessoa já se sentir mais aliviada, mais relaxada, né? É, relata muita melhora do sono, é uma coisa muito comum, melhora da digestão, né? Então, pessoas às vezes tinha algum refluxo, é, ou então alguma dificuldade mesmo para digerir o alimento. É, intestino preso, essas coisas mudam bastante, porque como a gente comentou no início, a gente pensa muito na coluna só como uma coisa mecânica, só como coluna, né? Uhum. E ela tem toda essa relação com o sistema nervoso. Então, quando a gente está corrigindo ela, a gente pode ter desde a melhora da própria coluna, como também melhora de outras coisas que a gente nem imaginava que podia ter essa relação, né? Uhum. Então, por exemplo, o sono é uma coisa muito comum das pessoas relatarem alguma mudança, né? O corpo vai ficar mais relaxado, né? Então, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí isso faz com que a pessoa naturalmente durma melhor, né? Uhum. Sem ela fazer força. E tem uma idade certa para começar um tratamento ou não é? Não, não desde, como eu comentei, desde o do primeiro dia de vida, uhum. né? Uhum. Se possível. É... Quando os pacientes que são já, vamos colocar na na fase adulta, né? É, que procuram a gente E a gente vai conversando ali, percebe que ele tem Filhos e tal, a gente aconselha A levar também, né para poder a gente avaliar, ver como que tá a coluna dele Como no caso das crianças são é, Não tem ainda Degenerações, desgastes maiores Então a gente vai fazer mais a manutenção só Então a gente não precisa dessa fase Intensiva de tratamento, né hum. Então a gente aconselha a levar ela ali a cada um mês E tal, pra gente ir corrigindo e Fazendo ela crescer muito mais saudável né Não só pensando na coluna, mas pensando no, no crescimento de todo o corpo, na verdade. Também é algo que você até falou rapidamente uhum. ali no outro bloco, que as pessoas elas precisam também é, é, se cuidar, digamos assim. né? Não sim. adianta você fazer e não... Quais as orientações né, que você passa com relação para a pessoa até ter resultados melhores sim, sim, no futuro? Legal. A gente, pela própria ficha ali de avaliação, a gente já percebe é, muitas pessoas... Tem uma, uma saúde muito precária, né? Então, a gente brinca que tem um, uma parte da ficha ali que são xizinhos, né? Que ela vai marcar quais problemas dali ela tem. E tem gente que marca um monte de coisa. E hoje em dia, é, a gente percebe cada vez mais que as pessoas estão marcando é, bastante a parte emocional. né Então, ansiedade, depressão transtornos emocionais, e isso, né, o nosso corpo funciona uh, como um todo, né? A gente não pode separar as coisas do nosso corpo, né? Então, a coluna é uma coisa, o emocional é outra, a alimentação é outra, então tudo vai contribuir para você ser mais saudável ou não, né? Uhum. Então, as, as principais orientações que a gente é, passa para os pacientes é a autoobservação observação mesmo, a autoconsciência, né? Do que, que ela percebe na vida ali dela, que não está funcionando legal, ou que ela está deixando um pouco de lado, para poder começar a mudar aquilo. Não é uma coisa que ela vai conseguir mudar da noite para o dia, tem algumas coisas que sim, né? Mas é uma coisa que se a cada vez ela for fazendo né, nessa balança, colocando mais fatores positivos ali para a saúde do que negativos, com certeza isso vai, vai mudar a saúde dela de uma forma geral. Tem alguns pilares ali da nossa saúde que são importantes, né? Então, o sono é muito importante, né? Então, é, cuidar um pouco melhor disso... É, alimentação A hidratação, né? Então, tomar bastante água Via de regra, a maioria das pessoas Toma menos água do que o necessário Por dia aí é, Atividade física, né? Então, se exercitar De alguma forma pessoal, Postura, né? Postura, postura exatamente né? O pessoal uhum. trabalha muito sentado hoje em dia, né? A maioria das pessoas que procura a gente É na posição sentada, né? Então, uhum. aquela visão de que tem que fazer força para machucar a coluna, não você ficar sentado, você vai machucar da mesma forma, né? Então, a atividade física é muito importante e o próprio cuidado emocional mesmo, né? O cuidado psicológico ali, que isso com certeza também vai contribuir muito. A gente percebe que, que muitas das dores têm o fundo emocional ali também. Uhum. Seguindo a linha da prevenção, se eu, por exemplo, estou sentindo dor, fiz a sessão, melhorei dela, eu devo continuar. Então, sim, assim. sim. Como, uhum. por exemplo, se a pessoa melhora muito, né? A gente, ao invés de intensificar também muito, a gente já vai começar a entrar mais uma fase de manutenção, né? É porque, às vezes, essa, a pessoa está tão mal ali numa, numa primeira consulta que qualquer coisa que a gente faça, ela vai ter, às vezes, uma resposta muito expressiva, né? Então, vai melhorar aí mais de 50%. Mas a, aquilo ali continua tudo machucado ainda. Então, se ela falar, ah, tô bem agora, show de bola, eu vou voltar para minha rotina normal aqui... Qualquer coisa que, que passe um pouquinho do ponto ali, ela já vai voltar a ter os sintomas da mesma forma. Então, uhum. a gente tem que tomar bastante cuidado disso, com, de sintomas com realmente a melhora estrutural ali da coluna, né? Da, da própria lesão mesmo, né? Uhum. E com relação a... A, a gente estava falando, né? Que uhum. é sempre importante procurar um profissional bom, um profissional bem qualificado, é, né? Sim. O que a pessoa precisa se atentar né, na hora de procurar um profissional? Legal. Então, de, de quiropraxia, no de caso. De quiropraxia. A forma mais correta é, é procurar no site da ABQ, né? que é a Associação Brasileira de Quiropraxia. Então, todos os profissionais que, que estão no site da ABQ, eles são profissionais graduados, né? são profissionais que são associados à ABQ. É, e lá você consegue procurar por, por região, por cidade, por bairro. Então, é, é bem legal, é quiropraxia.org.br. Né? E aí, todos os profissionais que, são, que estão lá vão ser profissionais seguros uhum. e confiáveis. Certo. Então, é, Luiz, eu gostaria que você falasse aí, né, quem tiver interessado em uma sessão de quiropraxia, onde procurar, por onde vocês aí, o canal de atendimento da, do Instituto né, de qui legal, Quiropraxia de legal. Suzano, e tem outras cidades aqui também, né? Isso. Uhum. A gente tem as redes sociais, né, o Instagram, é, toque de cura, underline quiropraxia, é, Facebook, a gente, no, no próprio Instagram, vai ter lá o, o Linktree, né, que vai mandar você para para o WhatsApp da unidade que, que você deseja. Então, aqui né, em volta a gente tem a unidade de Suzano né, e a unidade de Mogi das Cruzes. Então, eu trabalho nas duas unidades, sou proprietário da de Suzano, mas trabalho em Mogi também e lá eles uh, no, no próprio Instagram vai ter o contato o WhatsApp de todas as, as nossas unidades uhum. Instituto de Quiropraxia Toque de Cura é o nome né isso o nome é o nome, nome completo do, seria esse, completo é esse. <risos> Luiz obrigado eu que mais agradeço uma, Thiago mais uma vez aí por ter topado aí essa essa aventura aí com a gente sim e a gente fica aí disponível a gente fica aí de portas abertas para você para as próximas entrevistas. Obrigado, cara. Eu que agradeço aí pela oportunidade de esclarecer todas essas dúvidas e daqui em diante a gente vai esclarecer ainda mais essas coisas aí sobre a quiropraxia. Tá certo, Luiz. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que esse episódio estará disponível lá no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, no Facebook do Diário de Suzano, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. E a gente vai terminando aqui o primeiro episódio do podcast Toque de Cura, mas semana que vem tem mais, vamos aí tirar mais dúvidas para vocês sobre a quiropaxia. Então, temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá!